Existem sete objetivos gerais a serem atingidos no trabalho pedagógico voltado para este campo de experiência. Vimos isso em outro vídeo. Hoje nós vamos falar e pensar sobre práticas que sejam possíveis e importantes para o trabalho pedagógico com crianças bem pequenas no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. A gente vai repetir isso, mas a primeira coisa a se pensar é que o trabalho pedagógico e as especificidades sobre como ele deve ser trabalhado depende muito da sua turma, das características das suas crianças bem pequenas, das suas características como professora, da instituição, da rotina e muitas outras coisas. Por isso, você pode e deve adequar essas práticas de acordo com as necessidades da turma. Outra coisa extremamente importante é saber que crianças bem pequenas compreendem um período de tempo da idade delas de 1 um ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e cada faixa etária expressa os conhecimentos de uma maneira própria. Crianças menos maduras precisam de mais estímulo para identificar caso ainda não se reconheçam no espelho, por exemplo, ou não percebam os limites corporais. Crianças maiores, além de se reconhecerem e se expressarem, já interagem com mais qualidade, brincam, fantasiam, têm o lúdico cada vez mais como modo pelo qual entendem e mostram que estão aprendendo sobre si, sobre o outro e sobre o nós e sobre o mundo que as rodeia. Mesmo crianças maiores e que já não frequentam o berçário, precisam de experiências para reconhecer esse eu que lhes pertence. Esse campo orienta o trabalho para assumir o eu das crianças, assim sendo, é importante. O banho pedagógico que visa tanto promover a aprendizagem das partes do corpo, do autocuidado, da sensação do toque respeitoso e do conhecimento dos limites do corpo da criança, visa também perceber a importância da dignidade e manutenção do bem-estar. Além do eu, o outro e o nós, Todas essas experiências são realizadas em conjunto com outros campos de experiência e visam também a interação. Agora a gente vai voltar a falar das melecas, mas agora pensando no nós. Brincar com essas melecas e perceber o próprio corpo são fundamentais, mas utilizar esses elementos para explorar outros corpos e pessoas também ajuda a perceber o outro como um sujeito, uma prática que dá um pouco de trabalho, mas além de ser muito divertida, ajuda imensamente as crianças a escolher algumas das crianças, passar argila no corpo inteiro delas e pedir para que as outras crianças, os amigos, limpem ela com a torneira, com água, buchinha e sabão. E essa brincadeira consiste literalmente em conseguir limpar o amigo do pescoço, para baixo. No outro dia dessa brincadeira, você pode pedir para essas crianças registrarem com um lápis de desenho e argila a cabeça limpa das crianças e aquela parte toda suja que elas precisaram limpar. Ademais, o registro do próprio corpo e do corpo de outras pessoas próximas à criança, como pais, parentes, amigos, professores, são fundamentais à aprendizagem infantil sobre si, sobre os outros e sobre o nós. A criança bem pequena, precisa ter experiências coletivas com outras crianças, com professores, com a família, com pessoas próximas, em que ela pode fazer passeios em grupo e em que ela não pode estar sozinha por aí. Assim, ela vai perceber que sempre está sendo assistida de alguma maneira por algum adulto. E ainda que ela tenha muita autonomia para realizar as coisas, escolher, participar, Sempre há alguém para cuidar dela, participar de histórias, fazer e ouvir relatos da própria vida e da vida dos amigos, perceber as necessidades fisiológicas, emocionais, sociais de si e dos amigos, de tal modo a respeitar e ajudá-los naquilo que for possível. Quer saber mais sobre práticas realizadas com crianças bem pequenas nos campos de experiência da BNCC? Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo e faça parte do Clube Em Educacional. E para ajudar o nosso canal, dá um like se você gostou do vídeo e escreve aqui embaixo um comentário. Ou uma pergunta. Se você ainda não conhece os nossos cursos,